Vamos lá? O objetivo de preenchimento dessa ficha é a identificação do estagiário. Nessa ficha, o estagiário vai preencher os seus dados pessoais, começando por seu nome, número de matrícula, documento de identificação, CPF, o endereço onde reside, o bairro, CEP da cidade, número de telefone para contato nome da cidade e o estado. É muito importante que também seja preenchido os dados da empresa, onde esse aluno estará fazendo o estágio. Os dados serão utilizados para possíveis contatos com a empresa. Lembre-se de preencher a área de desenvolvimento do seu estágio, local e a data de preenchimento do documento, bem como o nome do supervisor de estágio, que é o professor da disciplina de estágio, o nome do supervisor de campo e o seu nome. Observe também os ajustes no documento, lembre-se de incluir também a sua foto para atualizar o documento.